Muito bem, Felipe Lavinati falando com vocês aqui para mais uma entrevista, quase 100 já entrevistas aqui do arte Fora do Museu. Hoje eu tenho o prazer de falar, o um cara que eu conheci pessoalmente faz uma semana basicamente, mas talento aí... É muitos anos de estrada ele vai contar um pouco aqui também de tal conversando um pouco ele falou que eles se considera um novato mas enfim tem uma trajetória grande aí também na de, nas artes plásticas e no meio da arte urbana conhece bastante é, teve aqui em São Paulo para participar da Bienal do grafite é, eu vou chamar o Barneiro aqui daí é mas só a gente trocar uma ideia do que eu ficar falando sozinho fala Barneiro tudo jóia mano cara tudo certo meu primeiro obrigado pelo convite. E tô feliz em estar aqui, poder participar e poder falar um pouco do meu rolê, né, do caminho na arte. E vamos aí. Legal, Barneiro, antes de mais nada, velho, te conhe... enfim, a gente se conheceu faz uma semana aí, exatamente uma semana, foi na segunda-feira passada que eu dei um pulo aí na vila ali, trocou umas ideias rápidas ali, para poder trocar uma ideia com o cara. É, convidar, inclusive, para arte fora do museu, a gente está em fazendo um pouco, do, dando um contexto aqui, né, a gente tem 10 anos já, mais 10 anos já, uma pia norte de rua, não só street art, mas grafite, escultura, mural, arquitetura, e nesses últimos dois anos a gente vem fazendo uma série de entrevistas, né, com, com a galera contando um pouco de como que é a importância da arte urbana, né, no, no, no contexto da cultura brasileira, é, acho que a gente tenta valorizar muito isso, e principalmente ser mais amplo possível, não ficar só em São Paulo, pegar também galera de outros estados, até de fora do país, a gente tem conversado com uma galera também, é... enfim, a valorização da arte urbana pra gente é um, é um, é um tema muito, muito caro para nós, a gente gosta muito disso e quer valorizar, e ter você aqui é um, é um imenso prazer, e a primeira pergunta que eu vou te fazer é como é que você tá, cara? Você tá tudo bem contigo aí? Como é que tem sido os últimos anos aí pós, pós pandemia não, né, durante a pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, como é que tem sido esse momento de adaptação até desses novos mundos, né, é a pergunta que eu tenho feito para todo artista também, quando a gente começa essa conversa, é essa a pergunta que eu faço, e eu vou, te, vou fazer para você também, que é como que foi, né, qual, qual o impacto que teve na sua vida pessoal, todo mundo foi afetado de alguma forma ou outra, né, mas no seu profissional também, cara, porque muito, muitos artistas com quem a gente falou nesse período, eles relatam histórias de como eles tiveram que se readaptar, mudar técnicas, pensar em outras, começar a estudar coisas que não sabiam nesse período, principalmente no período de início né, da pandemia, esse período mais de reclusão, né de onde existia uma tentativa de quarentena. Então, os artistas procuraram até meio que ficar mais introspectivos e buscar novas técnicas. Queria perguntar para você como é que foi para você, cara, principalmente esse começo da pandemia, como é que tem sido agora? Cara, eu, eu tomei a pancada de saída na pandemia, né? Eu tenho um projeto muito grande que está para rolar, eu, eu, eu presto serviços tipo no Paraná, assim, eu fiz uma parceria com uma grande construtora do Paraná, através da agência de publicidade. Eu sou muito envolvido com skate, né? E um grande amigo que trabalha na nessa, trabalhava nessa agência me apresentou para uma grande empresa e eu pintava painéis, tipo, nos playgrounds dos prédios. Eu fiz alguns até o começo da pandemia. Quando chegou a pandemia, esses trabalhos travaram. E fora isso, eu tinha um grande projeto na cidade de Londrina, que é a pintura de um grande painel, isso aí já estava tudo combinado e era para eu pintar no mês de abril da entrada do, da pandemia. Vamos dizer assim, a pandemia bloqueou em março. Né? Então, assim o trabalho que eu tinha, que era é um trabalho gigante, que ia me dar um baita de um trabalho, mas ia ser uma coisa bem legal, é, acabou não rolando por causa da pandemia. Então, isso me deu um baque no, no começo da pandemia. Só que eu tenho algumas coisas assim, cara, eu... Eu tinha um, um, um, vamos dizer que eu tinha um caixinha de segurança que foi o que deu uma no começo ali uma segurada, mas depois os trabalhos começaram a assumir, não tinha mais como fazer trabalho em lugar nenhum e eu sempre fiz algumas coisinhas, cara, eu tipo eu sempre tive equipamento para fazer, faz muito tempo que eu faço umas canecas com meus desenhos tal, então ali eu também fui puxando para um cantinho aqui, ah, faz uma caneca, manda pelo correio, faz o um produtinho e fui me virando. Mas foi difícil, cara. Pintar mesmo foi complicado. No, teve uma época no meio da pandemia que eu não conseguia nem desenhar. Me deu um bloqueio danado. E como eu estou morando num lugar aqui em Floripa agora, que eu estou perto de uma florestinha, eu vim para um canto mais afastado, um pouco mais tranquilo. Se olhar no meu Instagram, vai ter o meio do ano passado, ou começo do ano passado. Tipo, no meu Instagram tem só foto de insetos insetos e cogumelos, porque eu pesquiso muito a natureza, eu pesquiso, pesquiso muito os insetos, eu pesquiso muito a microflora, eu pesquiso muito cogumelos, e, e, e então foi ali que eu fiquei, tipo, cada dia eu tinha uma foto do inseto diferente, então tem uma parte do meu Instagram que tem, sei lá, quantas fotos de insetos, de tudo quanto é tipo, cor, sei lá, volume, tamanho, então eu fiquei meio que, na verdade, pesquisando, porque eu não estava conseguindo desenhar. E no meio disso também, um pouco antes que aconteceu também, eu falei pegar um dia e eu falei, cara, eu peguei um caderno novo de rascunho e fiquei fazendo um desenho por noite depois, assim. Então, tipo, chegava de noite e começava a fazer um desenho no caderno, tipo, desenho em traço em Nanquim e não parava enquanto não terminava. Então eu também tenho uma sequência ali no caderno, que são tipo, sei lá, uns 30, 40 desenhos assim, que eu também fiquei só fazendo traço e desenhando porque eu não dava para ir para a rua pintar. E trabalhos também... Eu tenho bastante trabalho, res, trabalhos residenciais. As pessoas aqui de Floripa me pedem muito. As pessoas querem um passarinho em casa, querem uma coruja em casa, que elas vêm na rua. Então, deu uma travada forte. Mas agora está voltando, cara. Agora está melhorando. Eu brinco muito que eu falo assim... Eu fiz uma escolha, né? Eu sou designer gráfico de formação e eu trabalhei muito tempo para... Fui skatista profissional também. Então, ao mesmo tempo que eu tinha patrocínio de uma marca, eu acabava trabalhando, desenhando para aquela marca, criando shapes, rodas, estampas e material publicitário. Eu estava sempre envolvido. Aí, no momento, eu cansei de disso e resolvi pintar. Eu falei, eu vou viver de arte. Eu sempre tive isso desde moleque. Então, eu tenho uma consciência que é o seguinte, eu sou um autônomo de arte no Brasil. Então, eu passo por vácuos financeiros. Tem vez que eu ganho uma grana legal... E, e essa grana eu vou trabalhando, vivendo e tipo, tentando sempre fazer mais um pouco de grana. Só que aquilo, a gente vive no, no acaso do trabalho, a gente vive da, da dependência de alguém querer o nosso trabalho. Então, tem vezes que realmente dá um, dá, vamos dizer assim, dá um espaço. Então, eu sempre tenho que estar preparado para que isso possa isso pode acontecer a qualquer momento. Mas eu também não reclamo, cara, porque sempre tem um trabalho vindo, sabe? Tipo, eu não, não, não deixo de trabalhar. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, sempre tem um trabalhinho, tipo, estou sempre buscando alguma coisa. Eu, cara, não posso reclamar. A minha arte me deu a alegria de trabalhar. Eu falo que hoje em dia, às vezes, eu tenho cansaço físico, porque é um trabalho físico pra caramba, é um agacha e levanta. Ontem eu trabalhei até 4 horas da manhã. Um shopping aqui, estava tá fazendo um, um espaço de arvorismo, o arquiteta me ligou e falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, porque ficou um painel de madeira horrível lá e eu preciso que você faça a sua mágica e suma com aquele monte de volume, parafuso, prego etc. E, tal. e eu fui para lá ontem em dez e pouco da noite, cheguei lá às onze horas e saí de lá às quatro da manhã. Então, é aquilo. Tipo, trabalho vem, eu aproveito, abraço e vou. E aqui em Floripa eu já tenho, vamos dizer assim, uma, um certo reconhecimento. Né? E esse reconhecimento aconteceu por causa da rua. Porque se fosse só depender de galeria, de arte, de expor em alguns lugares, etc e tal, eu não teria tido todo esse reconhecimento que eu tenho aqui. E também o reconhecimento que eu tenho no Brasil, que eu tipo, eu dedico muito à minha primeira rede, minha primeira rede social de vida que foi antes de qualquer rede social, virtual, que foi o skate. Eu fui um skatista profissional, eu andei de skate muito tempo, isso me trouxe uma quantidade de, de relacionamentos absurdos. Então, isso me ajudou muito na minha carreira como artista, porque eu era skatista, designer gráfico, e, de repente, pô, já não sou mais um skatista profissional, já não tenho mais aquela força para andar o que andava e fazer tudo o que fazia. Mas ao mesmo tempo eu carrego toda essa história junto comigo. E ao mesmo tempo isso me retorna, porque eu sou aquele cara que andava de skate, cara um skatista, e falei assim: pô, o que ele tá fazendo agora? Cara, o cara tá pintando tela. O cara começou a pintar na rua. Então isso facilitou muito minha vida, porque eu já tinha toda essa carga aqui de gente que já vinha comigo. Então eu só apresentei uma coisa nova na minha vida que eu tava fazendo. E as pessoas gostaram, assimilaram. E é aquilo, cara. Eu quero entregar cor com muito amor, entendeu? Eu quero soltar meus bichos na rua e deixar meus monstros guardados, os monstros na gaveta. Eu quero soltar passarinho voando com cara de sossegado, de que pô, tô nem aí. Eu vou para onde eu quiser, e assim a vida vai levando. O Marneiro, você já deu um belo resumo do que é a conversa nossa aí daqui pela frente. Eu vou tentar pontuar algumas coisas que você falou aí. Sim. Mas a, a, a primeira delas, que eu acho muito importante, assim também, que é. É, deve ser uma pergunta recorrente para todo mundo que está começando nas artes. né? Às vezes nem que está começando, mas a gente que está já há algum tempo, que é como sobreviver da arte, né, cara? Porque, é, principalmente no Brasil, né? falando, falando da nossa situação aqui, é, viver de arte em um país onde a arte não é valorizada é um, uma tarefa essa... difícil demais. Né? Não Você tem conseguiu... essa cultura, né, cara? É difícil para o brasileiro também... É botar o dinheiro numa arte Isso. A pessoa, para colocar o dinheiro numa arte Ela tem que ter uma condição Ela também tem que ter Primeiro, ela tem que ter a paixão pela arte Isso não é uma coisa que tipo É ensinada para gente, né? Não é uma coisa Quem realmente tipo gosta de arte É porque realmente tem um amor por aquilo Mas não é uma coisa que é colocada assim, Como em outros países né? Tipo, a arte fica em segundo plano e depois, nesses últimos tempos, a gente ouvindo gente falar que pô não precisa de arte para nada. Eu já ouvi isso. Tempo atrás, eu vi uma pergunta de um cara, e eu até postei isso no Instagram um tempo atrás, porque eu também eu escrevo os negócios, às vezes eu tenho umas frases que me aparecem, eu gosto de escrever, eu gosto de... E de vez em quando... E outro dia, um cara falou assim para mim, ah, mas o que, que você ganha pintando na rua? Eu falei, eu não ganho nada. Quem ganha é você, aceita que é presente. <risos> Eu estou querendo botar alguma coisa na rua. Eu estou gastando ali minha tinta, eu estou gastando ali meu tempo, a minha hora de trabalho é uma hora de trabalho que tem um valor. E eu estou ali, tipo, gastando meu pulmão, cheirando tinta para deixar alguma coisa colorida para alguém, para melhorar a rua de alguém, para melhorar, para que um monte de couro e, e, tipo, um passarinho com cara de sossegado te traga um pouco de alento, um pouco de sossego, entendeu? Que te traga um pouco de contemplação de alguma coisa, porque as pessoas também esquecem da natureza. E os muros cinzas, para elas, tipo, são neutros. Para mim não é neutro, o cinza para mim incomoda. O cinza para mim é a cor do ar sujo, o cinza para mim é a cor da água poluída, entendeu? O cinza para mim, tipo, é uma coisa que eu não quero, eu quero cor nesse mundo. Eu quero que a natureza seja mais exuberante, eu quero que a gente pare de concretar tudo e acabar com as plantas, eu quero que a gente pare de sujar a água que corre para o rio que vai acabar no mar. Não tem um fim disso. O final sempre é no mar, então, tipo, uma hora estraga tudo. Então, essa é a minha preocupação, de trazer uma, uma lembrança das pessoas que a natureza está aí, que a gente tem que cuidar dela. Então, nisso eu fui desenvolvendo e tô aqui nessa briga, cara. Tem vezes que realmente a gente fala, caramba, cara, que batalha. Se eu ouvi alguma pessoa falar assim, ah, mas isso aí pra mim é, sei lá, invasivo. Outro dia eu peguei um Uber e o cara era diz ele que era cineasta, mas ele tava de Uber e no final me deu um cartão de marido de aluguel, aqueles malucos que arruma tudo, sabe? <risos> e no meio da conversa ele perguntou o que eu fazia, porque eu tava com a calça cheia de tinta, voltando da lagoa para casa eu falei que eu pintava, que eu, que eu brinco muito. Eu falo que eu sou desenhista e que eu desenho de várias maneiras. Né? Eu desenho no computador, eu desenho na tela, eu desenho no muro. Minha mãe fala que eu faço a mesma coisa que eu fazia com três anos de idade, que é ficar pintando a parede dos outros por aí. E esse meu começo foi isso. Né? Eu, com três anos de idade, pegava o material das minhas irmãs e saía pintando a casa inteira. E aí eu falei isso para o cara e o cara falou para mim, ah, mas eu acho isso que vocês fazem muito invasivo. Eu falei, como invasivo, se eu estou pintando para fora dos lugares, invasivo seria se eu entrasse na sua casa e pintasse sua parede. Sim. Tipo, não é invasivo, cara. Eu estou distribuindo, estou democratizando a minha arte, estou entregando ela para todo mundo, para você que trabalha na rua. Aí fala, "Ah, mas eu acho que vocês fazendo isso, vocês desvalorizam a arte de vocês. Eu falei, cara, se você tivesse é claro, um telão cara. em cada é. esquina e você pudesse, nesse telão, passar lá e com um chipzinho, colocar o seu filme para ficar passando para todo mundo ver, você não colocaria? Eu posso fazer isso, você não pode. Você depende de, de, de alguém querer comprar a sua história querer comprar o seu filme. Eu entrego a minha história, parceiro, eu entrego a minha arte e eu dou para as pessoas. E muita gente me agradece pelo que eu faço na rua. Mas se você acha isso invasivo, eu acho que você precisa pensar mais um pouco receber, a, a aceitar porque tem alguém que te doando alguma coisa aí o cara, Sim. tipo tentou entrar em outras discussões, eu falei cara, você está falando de outras coisas aí ele começou a falar da pichação e eu falei, cara, eu vou te explicar só uma coisa é, assinar o um nome marcar o seu nome e deixar algo por onde você passou é o instinto primário de todo ser humano eu duvido que você nunca escreveu o seu nome em algum lugar eu duvido que você nunca escreveu seu nome, tipo. Se você subiu uma montanha, você vai escrever seu nome lá em cima. Se você visitar um lugar muito legal que você nunca foi, você vai tentar deixar uma marca ali. O povo que sobe lá no Everest não tem onde eles escreverem, mas eles levam uma bandeirinha com o nome deles e botam lá em cima. Então é um instinto primário do ser humano marcar a sua passagem, de uma maneira ou outra. Entendeu? Então, o que você está falando, você está comparando algumas coisas, mas é um instinto primário de todo mundo. Eu eu tenho esse instinto de deixar a minha marca, de deixar um desenho. Eu quero deixar alguma coisa quando eu for embora daqui. Então, meus quadros vão ficar. Eu não vou existir, mas vai ter um monte de gente com tela minha e vão lembrar para mim do resto da vida. Então, é um instinto primário do ser humano marcar sua passagem nesse plano. Pronto. E aí foi a explicação que eu dei para ele no final da história. Ele até me entendeu. Quando eu falei para ele, cara, se você pudesse passar seu filme para todo mundo, você não passaria? Eu posso passar a minha ideia para todo mundo. Eu tô na rua, eu vou de bicicleta, com os espinhos na mochila, eu vou de carro, com os espinhos na. E eu, uma hora ou outra eu faço alguma coisa. É só isso. Eu só quero entregar alguma coisa de bom para as pessoas. Para ver se alivia um pouco essa pressão que é a vida. Que alivia um pouco o dia a dia de todo mundo. Que alivia um pouco, tipo, a pressão que na rua. Entendeu? Que uma pessoa, uma mulher, uma vez me agradeceu porque ela podiava acordar 6 horas da manhã para levar as duas crianças na escola eu tava pintando ela parou as crianças vieram atrás de mim ela veio falar comigo ela falou cara obrigado eu odeio acordar 6 horas da manhã para levar essas crianças para a escola porque sempre era um saco hoje em dia a gente fica no caminho procurando os passarinhos que você pinta e quando você faz um novo as crianças faz uma baita festa então você muda a minha manhã." Cara, eu quase chorei, né, velho? Eu sou meio emocionado com as coisas assim. Eu falei, pô, fala assim: não, que eu vou chorar aqui na frente das crianças, vai ficar feio, um velho de barba branca chorando. E a mulher riu pra caramba e me agradeceu. Então, cara, a gente entrega, a gente coloca, a gente, pô, tá ali fazendo, tentando colorir o mundo para as pessoas. Né, então. Já, já dá pra ver que você tem um amor pelo que você faz, Barneiro? E a, a, a, a... Mas a pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, né, cara, do. Viver de arte no Brasil não é fácil e, e você... Não. É, você consegue é viver de arte. É uma entrega sinistra, né? velho. Você viver de arte no Brasil é uma entrega sinistra, tá ligado? Você... É... Eu ia te perguntar se, se o, o amor pela arte também ajuda a, a levar com mais leveza essa caminhada. Cara, se você tudo que você faz com amor, cara, você leva com mais leveza. Sim. Eu sou designer gráfico de formação, eu trabalhei para muitas empresas, cara. Eu já trabalhei, eu trabalhei nos anos 90 para uma uma multinacional de produtos eletroeletrônicos. Eu fazia o que eu gostava, só que chegou num ponto que eu tive um burnout, eu tive um problema, porque eu estava lá, moleque, com 27 anos de idade, 26 anos de idade, trabalhando numa empresa que daqui a pouco era responsável por todo o material gráfico da empresa, toda a parte de criação de tudo que... de embalagens, de tudo que envolvia artes gráficas, de repente chegou no meu colo e daqui a pouco eu era skatista que fui trabalhar lá de bermuda e camiseta e daqui a pouco eu estava de terno e gravata trabalhando na feira UD, tipo, o abril inteiro. Cara, uma hora deu um peripaque em mim, eu falei, cara, não tô preparado para isso, velho. Tipo, não tô preparado para esse mundo dessa gente que é essa fome por dinheiro, essa coisa. Cara, trabalhei com com grandes magazines, era um volume que eu nem entendia na época. E hoje em dia, cara, é o que eu falo, o meu trabalho ele pode me cansar fisicamente, mas ele não me cansa mentalmente. Eu já fiquei marcado assim, Espera um pouquinho que eu moro na reta do, do aeroporto, vai passar um avião aqui, vai fazer um barulhão, <risos> velho. É a, trilha, a trilha sonora. Todo, mu todo mundo que chega ou sai de Floripa passa em cima da minha casa. <risos> tipo, estou no caminho. Então, até perdi o que eu estava falando com esse avião. Cara. Do, do, falando do, do, dos trabalhos que você fazia nos anos 90, de, teve o um burnout. Então, e cara... É... Porque eu tava falando que o meu cansaço hoje em dia é... não é mental. Eu não canso de pintar. O que me cansa, às vezes, é o físico. Então, assim, teve uma época que eu estava pintando uma tela grande e teve um dia que eu, quando eu vi, o pincel caiu da minha mão. E eu parei para pensar. Eu tinha começado a pintar a tela três horas da tarde. O pincel caiu da minha mão às quatro da manhã. Nossa! Já é? então, eu estava 13 horas pintando. Tipo, sem, sem, eu tenho noção. Vindo. Né? Tava vindo, tava vindo. E, tipo, assim, às vezes também eu começo a pintar uma tela eu dou uma travada nela, eu ponho ela de lado. E às vezes não anda. Às vezes eu pinto quatro, cinco, seis de uma vez. Tipo, eu tô com um monte de. Porque eu compro tecido eu compro tecido de rolo. Então, às vezes eu tô aqui, eu, eu pinto por pintar. Eu não tenho nem encomenda nem nada. Eu vou pintando e vou juntando acervo. Então, eu tenho as telas aqui. Graças a Deus, tá saindo, vai saindo, né? Eu vou tendo aqui, você posta, daqui a pouco alguém quer, manda para uma galeria, Estou tô trabalhando com uma galeria legal em Curitiba, tô trabalhando com a Alma da Rua em São Paulo, estou com bastante trabalhos meus, então, eu não canso de pintar, cara, eu não canso de trabalhar. Outro que eu brinquei outro dia, eu só não tô pintando na rua, eu tô pintando em casa. E aí também, se eu não tô pintando, eu tô andando de bicicleta no meio de alguma trilha aqui, tipo buscando referência fotografando mexendo no meio do mato vendo planta colhendo fruto tipo silvestre e, e... cara é minha vida hoje em dia cara eu dou graças a Deus eu sou muito grato e e eu não deixo muito também a questão tipo financeira abalar o meu ser entendeu há muito tempo eu fiz um propósito que eu não ia deixar mais o material afetar a minha alma tipo, eu aprendi muito com meu pai que aquilo, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem e não triste pelo aquilo pelo aquilo que a gente não tem. Né? Então eu sou muito grato, cara, eu sou eu sou abençoado, velho, de poder fazer arte e viver disso, né? Vivo, cara, vivo justo, não falo assim: "Ah, pô, tô com muita grana, etc e tal". Cara, que... eu acho que tudo também acontece, vai vai subindo, sabe? Eu nunca tive a pressa de falar assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que estourar, eu tenho que nada. Não, velho eu tenho que pintar. E se isso for legal, as coisas vão acontecendo. E se isso também não acontecer, e mesmo que eu fique pintando só para mim, eu vou ficar pintando só para mim, porque é a hora que eu entro no mundo que é meu. É a hora que eu sinto uma paz absurda, é uma hora que eu esqueço do mundo é uma hora que eu esqueço até o governo que esse país tem. A hora que eu estou pintando, eu estou, tipo, eu entro lá para o meu, pro meu mundo mágico de ossa e eu estou lá dentro, eu estou voando lá dentro. Então, é isso que eu passo, tenho que passar nos meus quadros. Quando eu estou pintando, eu estou voando. Eu estou ali dentro, que a minha alma está livre de tudo. Eu estou dentro daquilo ali e eu sou aquele passarinho com cara de chapado que está feliz da vida voando para algum lugar sem preocupar com porcaria nenhuma eu ia então, te perguntar eu encontrei, seu... eu encontrei essa paz fazendo o que eu faço Pô, demais isso é, isso é perfeito cara acho que é isso tá feliz com o que você faz conseguindo pagar as contas é, e alegrando a vida de muita gente aí acho que é, é uma equação muito boa né e, e isso que você falou né de é, que você acaba você gosta de, de ter esse questionamento do cara do Uber né é, acaba acaba que a rua é um grande portfólio para você né porque as pessoas conhecem o seu trabalho pela rua, né? O Até fazendo essa analogia que você fez com o cara do Uber, é, para você ter acesso ao filme do cara, você tem que ver pela uma plataforma, tipo, é mais difícil, né? Você tem é. um... A rua é um grande outdoor, assim, o seu trabalho. Cara, a rua é a grande mídia. A rua é a grande mídia, entendeu? A gente tem uma grande mídia, eu passo por... E, e, e até pela visão de skate, cara, porque o skatista falo que o skate também foi... A, a é a maior faculdade de criatividade que eu tive na minha vida. Porque o skate me mostrou milhares de pessoas, é, milhares de perfis. O skate me mostrou, tipo, é, você tem uma prática comum de seus amigos, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser diferente dele, você tem que ter estilo próprio. E foi isso que aconteceu comigo na arte. Quando eu comecei a pintar, eu comecei a pintar por... por, por Tipo, um amigo que andava de downhill de bike comigo, tinha uma galeria de arte aqui em, so... aqui em Florianópolis. Né? Ele... Eu fiquei um ano em Curitiba, em 2004, quando eu voltei para Florianópolis, eu fui morar aqui no Rio Tavares, eu já sabia mais ou menos umas trilhas que ali, comecei a andar e conheci o Sérgio. Esse cara, é... ele tem uma galeria em São Paulo que se chama Clube da Arte, ali nos jardins. E esse cara, pô, eu sempre reclamando de puta, precisava comprar peça de bike, peça de bike é caro pra caramba, bike é caro pra caramba. Ele falou, pô, você desenha pra caramba, por que você não pinta umas telinhas pra colocar na galeria? Eu falei, parceiro, eu tenho até medo de pincel. Tipo, eu não gosto, não sei colorir. Tipo, sabe, assim, eu desenhava eu desenhava muito em traço, muito em preto, eu não mexia com cor, eu tinha um trauma de infância que uma professora de arte uma vez falou pra mim que eu não podia misturar cor quente com cor fria, que vermelho com vermelho com verde não combinava, e ali quando eu comecei a... nessa história, ele falou assim, não cara, eu vou deixar uma telinhas com você, eu vou deixar os pincéis, umas tintas, que eu já tinha umas poscas, umas canetas, uns marcadores, ele falou, cara, mistura técnicas, Pô, você tem seus desenhos, pega um desenho desse aí que você faz, joga numa telinha, pinta, a gente põe na galeria, ah, tá bom, já tava, não mais, tava isso? fazendo freelance com umas marcas de skate, tava com tempo, que ano que eu foi isso daí? Eu comecei a fazer e pôr na galeria. Aí Daqui a pouco o cara falou, cara, passou um gringo aqui e levou três quadros seu. Oh. Eu falei, oi? Que, é, desculpa, mas é, eu te perguntei que ano que foi isso? Eu comecei a pintar de 2005 para 2006. Sim. Final de 2006. Aí, em 2007, eu participei da primeira exposição coletiva aqui em Floripa. Junto com o Trim. O Chico, que é um cara de, de, de Porto Alegre, que tem uma arte muito legal. E a Tanja. A Tanja é uma alemã, que ela fazia pinturas em cima de fotos. E aí a, o Sérgio tinha saído da galeria, tinha ficado a sócia dele, que é a Marina. E ela falou, pô, eu quero fazer uma coletiva. E são quatro artes muito distintas. Eu não sei o nome da, da exposição ainda. Eu falei, para ela cada um na sua põe esse nome, porque cada um tem um estilo cada um tem um lugar cada um, tipo e foi aí que eu fiz a primeira exposição que foi em 2007, aí foram telas uma prancha de skate que eu tinha uma prancha de surf que eu tinha pintado alguns shapes de skate algumas telas cara, é a partir dali o negócio, tipo foi e Mas aí agora com com spray, que momento que, foi que, você, que você foi pro spray? Então, spray? em 2009 eu fiz uma outra exposição nessa mesma galeria e o tema era Pipas de Floripa, então vários artistas fizeram os temas, três telas com com, com pipas, assim. E lá eu conheci o Vejam e o Riso, que são caras que já faziam grafite aqui em Floripa, os caras com um nome bem forte, o Riso é, o Vejam também, o Vejam está na Europa agora fazendo uma sessão, e os caras, tipo, eram os caras que estavam ali na rua no tempo, a gente participou dessa exposição. E o, o cara, o Dream viu o meu trabalho, o Dream sempre falou, cara, vamos botar isso na rua. Falei, parceiro, tô aprendendo a mexer com, com, com pincel agora, velho. como é que eu vou mexer com spray? Nem sei. E eu sou amigo do Binho há mais de 30 anos, eu sou amigo do Tim há mais de 30 anos, eu sou amigo do Espeto, tipo, os caras da arte de rua, a maioria, um grande monte deles andaram de skate comigo. Mas na época, cara, eu tinha que andar de skate, Quando, né, os caras estavam desenhando, e eu falava, não, cara, eu tenho força agora, eu tenho explosão, e eu não conseguia ficar sentado, porque eu sempre fui hiperativo, eu não conseguia ficar sentado desenhando, eu tinha que estar andando de skate, ou eu tinha que estar na montanha andando de bike. E eu sabia que isso era um plano para mim, que eu ia guardar para quando eu tivesse fisicamente não tão forte para praticar os esportes daquela maneira, eu sabia que eu tinha uma arte guardada e que isso ia jogar para frente. Né? Isso eu falei para minha mãe com 17 anos. Eu andando de skate, andando de bike. Eu fui, eu andei de BMX, fui skatista profissional e andei de downhill de bike. Então, eu sempre tive nos esportes. E teve uma época que eu tive patrocínio de skate. Então, eu deixei de trabalhar, vamos dizer assim, para o mercado comum e fui skatista profissional. Por quê? Porque como skatista profissional eu ganhava a mesma coisa que eu ganharia como assistente de arte de uma agência de publicidade. Minha mãe falou, cara, mas e aí, depois você ficar mais velho, como é que você vai aposentar, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu sou fora da curva. Quando eu ficar mais velho não não tentar fazer isso que eu faço, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou fazer arte. Vou viver de arte, vou desenhar. Alguma... Nem que eu fique na praça desenhando para os outros. Minha mãe falou, ah, não, você é maluco. Cara, quando eu fiz a primeira exposição, eu estava completando 40 anos de idade. Eu fiz 40 anos de idade em agosto e fiz a primeira exposição em novembro. Quando eu fiz a primeira exposição, eu mandei o um convite para ela. Falei, mãe, tô super feliz, vou participar de uma exposição de, de coletiva de arte. É a minha primeira exposição. Ela falou, nossa, menino, você é sem vergonha, né? Falei, por quê, mãe? Você não lembra que você falou para mim, quando eu te falei lá atrás, quando você era um moleque, que como é que você ia fazer quando você ficasse mais velho, do que você ia viver, que não ia dar para você viver de skate, porque eu hora você não ia aguentar mais andar de skate. Ela falava que era igual a vida de modelo, porque tipo, mora, fica velha, não vai mais ser modelo né e Você vai vai ser velho, você não vai ser skatista mais Você não vai aguentar Eu falei, não mãe, tipo, existe uma coisa Você é um skatista profissional e você pode virar um profissional do skate Então isso é uma coisa que eu também fiz Eu fui skatista profissional, depois eu fui juiz da Confederação Brasileira Mas ao mesmo tempo eu trabalhava depois para as marcas de skate E prestando serviço gráfico Só que chegou uma hora que eu também não aguentei fazer mais isso Perto dos 40 eu falei, ó oh, não aguento mais prestar serviço Não aguento mais fazer algo que o outro quer. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer e se as pessoas quiserem isso, vai ser. Então, foi aí que eu mudei e falei assim, cara, eu vou fazer arte. Ah, o que, que eu vou fazer? Falei, no começo foi uma loucura. Mas aí eu volto naquela história do verde e vermelho, que a professora me travou, eu não conseguia mexer com cor. E aí, num rolê de bike, numa serra aqui é, é, em Santa Catarina, a gente estava atrás de uma montanha, para subir a montanha no chão, para as costas do Morro do Cambirela, a montanha que tem aqui, que é 1.200 metros de altitude. E eu subindo a montanha, eu sempre fui para a montanha com a máquina digital para fazer fotos e sempre fotografando musgo, fungo, planta, folha, pássaro, bicho. E no meio da trilha, velho, me apareceu um pássaro que chama surucuá da barriga vermelha. Esse pássaro, ele, tipo, ele é verde, um verde cintilante com a barriga vermelha. Na hora que esse pássaro passou, pousou na minha frente, eu mandei meus amigos que estavam subindo a trilha parar, falei, não, para, para, que eu tô vendo uma coisa aqui, os caras que é cobra, bicho, não, pera. E eu olhei para aquele pássaro, velho, e ali me deu um estralo. Eu falei, cara, a paleta de cor tá aqui. É a natureza que manda na paleta de cor. O homem, tipo, não inventou cor. O homem copia todas as cores que ele vê na natureza. Então, a paleta de cor tá aqui. E não tem colorista melhor do que a natureza ou Deus ou quem fez isso, né? Você pega uma bromélia, que às vezes você olha para a bromélia, a flor da bromélia ela sai de um laranja, não sei o que tem um roxo no meio. Às vezes você pega outra, cara, tipo já vi cogumelo azul. Então tá na natureza a palita de cor E ali foi que realmente me deu um estralo. E eu falei, cara, eu posso usar todas as cores que eu quiser. E hoje em dia as pessoas me perguntam assim, pô, quantas cores você usa? Eu falo, cara, eu não uso preto. O resto eu uso tudo. Porque cada tela minha, você vê, tipo, sei lá quantos tons de verde tem. Para fazer um galho de árvore, eu uso uns três tons de marrom. Tipo, para fazer um pássaro, eu uso, sei lá, tipo, sete, oito, dez cores. Então, eu uso muita cor. Por quê? Porque a natureza me mostrou isso, cara. Eu olho, eu saio andando na rua, tem gente que acha que eu sou maluco. Eu passo por um matinho assim, que tem aquela florzinha bem pequenininha, eu pego, paro, bato uma foto. Eu estou sempre fotografando alguma coisa, porque isso depois eu abro e fico olhando, e isso de alguma maneira vai me inspirar. Isso de alguma maneira vai estar no meu cérebro, porque eu falo que a grande brincadeira é você ver tudo, botar na cabeça, bater tudo e soltar. Eu faço uma vitamina de cor, porque é o que eu vejo na natureza, e eu sei que na natureza não tem preconceito de cor. A natureza mistura tudo. E é foi para, aí desespero, eu... para desespero da sua professora, então. Muito, eu queria que ela tivesse viva, cara, para ela ver meus trabalhos hoje em dia. É porque eu era muito moleque, e na época ela já era bem velhinha, então são aquelas pessoas também que passaram a vida inteira dentro de do... uma catequese artística, ah, entendeu? Eu já ouvi pessoas me perguntar assim, ah, qual que é a sua escola de arte? Eu falo, não tem escola não, eu aprendi na rua. né? Tipo, Ah, mas como você conceitua a sua arte? Eu falo, eu não conceituo para que não se preconceitue. Tipo, eu não tenho conceito da minha arte, eu tenho a minha arte, eu falo o que eu faço, eu me referencio à natureza, até porque também eu devolvo para a natureza o dom que ela me deu. É isso, eu quero pintar a natureza porque eu recebi esse dom da natureza, recebi esse dom de Deus, ou alguém pode chamar do que quiser, mas eu recebi um dom, eu tenho um presente que veio para mim. E eu pintar a natureza para mim é a maneira de devolver esse presente que foi recebido. Né, eu sou um eu sou um cara graciado, eu sou um cara escolhido, eu não sou um cara que tipo fui fazer uma faculdade de belas artes para poder fazer arte. Não, cara, eu sou autodidata, eu criei um jeito de desenhar. Eu achei um caminho para fazer minha arte, que quem vê minha arte sabe que isso nem me conhece. Mas onde passa vê aquilo lá, fala: "Pô, foi o mesmo cara que fez aquilo o outro lá Entendeu? Então, tipo, achei um caminho que me identifica. É um a estilo, né, cara? É, Uma coisa que, que pra... é uma... é, o estilo, estilo é uma coisa muito importante para o artista, né? É difícil chegar no estilo, né? Acho que bater o olho é eu, eu, coisa, eu, assim, coisa que, que é assim. Eu, que... eu dou assim, todo o, o, o valor, assim, o que aconteceu comigo, acho que justamente por isso. Porque quem olhou meu trabalho, o cara, viu que eu briguei não ninguém olhar e falar que isso é de tal escola. Ou isso é de tal estilo, ou isso é de tal coisa, entendeu? Eu fiz um... Fui criando e aconteceu, cara. É o que eu falo, eu sou um cara abençoado. Foi desenvolvendo, foi desenvolvendo e virou isso. Né? E, e o, o... não sei se você conhece o Césper o Farofa, que é o vocalista do Garage sim, Você conhece a banda? Ele... É, o Farofa é o seguinte, o Farofa, ele... É de Santos, Em 2009, né? ele fez uma exposição chamada Reboard, que era sobre a arte nos shapes do Brasil. E eu fui um cara que desenhei muito shape para muito atleta profissional. O primeiro, primeiro pro-model do, do Bob que eu que fiz pela Urg. Uh, e vários outros skatistas, tipo o Ricardo Pinguim, vários shapes dele eu que fiz. Então eu desenhei muito para as marcas. E. Espera aí, agora eu acabei me perdendo de novo, me desculpa. Não, tranquilo, mas deixa, deixa eu só aproveitar, Sim. já que você está falando, tá pegando esse gancho aí, é, você é o primeiro que eu conheço, art, é, skatista profissional, que vira também artista profissional, né, que teve essas duas, normalmente acaba sendo um hobby só para uns lados, mas você foi, acabou sendo profissional nas duas áreas, né, e eu acho, é uma trajetória muito curiosa a sua, porque você tava na rua, né, você tá falando, você conhecia, você participava do movimento do, do hip hop, de alguma maneira, né, apesar do Sim. skate no seu, de um... O, o tripé do hip-hop, mas o skate está super ligado. Não, pra, andou junto. A gente andava de skate na São Bento, onde os caras estavam fazendo hip-hop nos anos 80. É isso. Eu vi Taíde, tipo... Eu vi todos os caras ali, tipo, no começo, os caras estavam gêmeos, os gêmeos eram b-boys, os caras estavam dançando ali, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, a, a rua, a rua... É, onde eu tenho no meu release, eu falo que o que me influenciou foram a street art, a, a, o artesanato mundial, é uma coisa que eu sempre gostei de ver. Tem muita arte no artesanato mundial. Eu vejo coisas de artesanato que vêm de outros lugares do mundo que eu fico pensando: fala, isso aqui é uma obra de arte, não é um artesanato. Mas os caras fazem lá fora, tipo, como máquina, como se fosse realmente. Então isso me influencia muito, tipo, tudo isso que eu vi e tudo que eu vi. É o que veio das pessoas, tipo... Ah, lembrei que eu estava falando, o Sesper, tipo, ele fez a, a exposição do Reboard. O Reboard é contando a história da street art e do skate art no Brasil. E tinham vários shapes, várias pessoas que fizeram os skates nos anos 80. E eu estava meio perdido, meio escondido, vamos dizer assim, aqui em Florianópolis. E ele me chamou para fazer a exposição. Eu levei um monte de shape, que eu tenho a minha coleção de shape, shapes pintados, depois customizados. E um dia conversando com ele, ele falou, Barba, sabe o que você faz, o que você faz, velho? Por que você faz? Porque a gente estava numa conversa sobre isso, sobre faculdade de belas artes, sobre isso. Eu falei, não, cara. Ele falou, por que, cara? Você não fez nenhuma faculdade de belas artes nenhum professor te travou ou te bloqueou que você não poderia fazer a sua arte da maneira que você faz ou com as técnicas que você faz. O cara quer te obrigar uma técnica, o cara quer te obrigar uma pincelada. O cara fala que se você não fizer a pincelada em tal movimento, a pincelada não está certa. Cara, tipo, quem é alguém para falar como é que eu vou mexer a porcaria do meu pincel, entendeu? Tipo, E foi isso. Então ele também me deu uma luz naquela época. Falou, cara, você faz o que você faz, que você faz o que você quer fazer e ninguém te, tipo, te bloqueou. É, o meu desbloqueio foi aquele que a professora falou que eu não podia usar tal cor e chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, professora, a natureza tá aqui, ela mistura tudo, né, tipo, separar e começar a olhar as plantas, como é que você vai entender que o um negócio verde solta uma flor tão colorida lá de dentro? Né, tipo, é uma mistura louca, é absurda. Então, eu assim, acho, cara... é, é, é, vocês, uh, fazendo uma pergunta que eu já sei até a resposta, mas eu, eu queria muito saber de você, assim, mas eu acho que a é, até fazendo fazendo um paralelo com o que eu tava falando antes, né você é um cara que estava inserido no meio das ruas né é, a AIDS sua já estava ali prestes a, a desabrochar mas você falou assim cara, na hora que tiver que ser o momento vou fazer isso e eu acho muito curioso que esse momento veio no momento que você sai de São Paulo, né? você sai desse ambiente urbano e vai para um ambiente onde a natureza está muito integrada com a cidade que é Florianópolis. É, e a pergunta que eu te faço, já sabendo a resposta, óbvio, né? acho que a resposta é sim, mas eu queria até que você falasse isso, mas assim o quanto que essa... É, a, a natureza também influenciou a, a, esse desabrochar de artista seu, né, esse uso das cores, como você falou, do, do, do pássaro, é né, que você observou, mas é, é o tipo de coisa que a, o ambiente que você estava te ajudou também. Cara, é, mas uma coisa que eu não tinha te falado ainda, eu sou de São Paulo e eu sou da Zona Norte de São Paulo eu morava no alto do Mandaki ali é a tipo cinco minutos do Horto Florestal meus, pai, meus pais meus pais de dia moram do lado do Horto Florestal e aquilo que eu falei eu sei eu fui skatista profissional e eu vivi a vida urbana muito eu saía para andar de skate às vezes no sábado e voltava para casa no domingo que a gente virava o um dia andando de skate à noite a gente já entrava numa balada com skate na mão e já saía andando de skate de madrugada em São Paulo para esperar o metrô abrir às 5 horas da manhã para voltar para casa. E ao mesmo tempo também, que depois, pô trabalhava na cidade, trabalhava mais velho um pouco, só que eu sempre estive na Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira era o meu quintal. Eu sempre estava no meio da Serra da Cantareira andando de bicicleta, fazendo trilha, construindo trilha. Tipo, eu participo de um grupo da Serra da Cantareira, que a gente, né, são os dinossauros da Serra da Cantareira. Eu sou do, da primeira geração a fazer o mountain bike na Serra da Cantareira. Eu desci, na verdade, eu desci a Serra da Cantareira de BMX, depois que as bicicletas cresceram e eu fui para o mountain bike. E, e então, assim, a, a cantareira tem muito a ver com isso. Muito. Porque eu vivi muito no meio do mato. E eu também... A, a família da minha mãe é de Minas Gerais, é, tipo, do Triângulo Mineiro. Então, eu sempre tive muito cara na natureza. Fechava minhas notas em, em novembro na escola para eu poder ir para Minas e ficar lá na fazenda, no meio do mato, tipo, dezembro, janeiro, e às vezes até fevereiro, e voltava para São Paulo só quando começava as aulas em março. Então, eu sempre tive um amor muito grande pela natureza. Eu sempre fui um cara que, tipo... Gostou muito do verde, gostou muito de estar no meio do mato, gostou, gosto muito do um rio. Né? Eu, uma coisa que me ataca muito é que, assim, por exemplo, em Florianópolis, eu já andei em Florianópolis inteira. Cara, tudo quanto é morro aqui, eu já atravessei, procurando trilha de bike, fazendo trilha e, e andando de bike. E eu sei onde tem a maioria das nascentes, dos riachos, que descem. E eles descem e saem lá do meio da pedra limpinho E quando eles já passam pelas casas, eles já estão carregando esgoto. Né? então tipo eu sempre fui muito ativo e preocupado com a natureza a natureza faz muita parte do meu ser né eu sou um cara que olho para a natureza que eu te falei eu olho pro o grande mas eu também olho para aquela florzinha de 3 milímetros que tá ali no chão no meu pé para o tipo, filhote de joaninha que nasceu porque ela colocou os ovos na porta da minha casa sabe então tipo eu tô sempre pesquisando e olhando muito então, isso, para mim, é o que eu falei, tipo foi um grande liquidificador, foi tudo que eu vi na rua, tudo que eu vivi nas artes gráficas, né? tudo que eu vi de arte a minha vida inteira, e toda a natureza que eu tô sempre dentro dela, né, cara? Então, para mim, eu falei, pô, tipo... Aí muita gente me pergunta, ah, mas por que os pássaros? Eu falo que é por inveja, porque eu queria voar igual eles, e que eu queria também fazer música igual eles fazem, porque eu não faço música e não voo. Eu não tenho o dom da música. E gosto muito de música, mas eu não tenho o dom de tocar um instrumento e tal. Né? Meu dom veio do outro jeito. Sou muito grato, assim. Né? Só faltava eu ainda fazer música. Igual o espeto. Espeto, pô, família do espeto, todo mundo é artista. O cara pinta pra caramba. O cara toca a música. Eu falo, pô, espeto é covardia, tá ligado? É muita arte não ser só. <risos> Entendeu? Então, assim, foi isso, cara, a natureza, sempre, eu sempre tive muito dentro da natureza, cara, eu sou um cara que eu pesquiso, por exemplo, assim, alimentação natural, eu pesquiso as, as plantas que são alimentícias não convencionais, eu tô pesquisando muito agora os cogumelos alimentares silvestres, né, eu tenho, tipo, que eu também sei que na natureza, frutos, cara, eu, tipo, o que eu conheço de fruto que tem no meio da natureza por causa das minhas trilhas de bike, de conhecer frutas que eu vejo os macacos comendo, os pássaros comendo, eu vou lá e pego aquela fruta e como, eu falo, caramba, velho, isso aqui tá aqui no meio do mato pra mim. Tão fácil, né, meu? É só você saber onde que tá que você tem tipo, um monte de comida, velho. Tem, tem planta que neguinho acha que é que é uma, tipo, sei lá, uma erva ruim e que nasce no asfalto e que é uma das plantas mais ricas em ômega 3 vegetal. Tipo, tem o tanto de ômega 3 que tem num peixe numa planta. E ela nasce, tipo, no asfalto, nos cantos. Então, eu pesquiso muito a natureza, entendeu? Então, isso reflete na minha arte. Né? O que eu estou fazendo ali, eu estou jogando tudo que eu estou assimilando o tempo todo. Agora, uma coisa que eu achei interessante também, né, é que é isso, você começou na, na arte urbana, né, você, você começou colocando o seu trabalho na rua é, faz relativamente pouco tempo. Só que, se pensar bem, né, cara, é, os, os desenhos dos shapes de skate, você estava colocando o seu trabalho na rua também de outra forma, né? ele estava tava móvel, né? Você estava andando um pra pra cá. Tava. os meus Pro eu que desenhava, tipo, né? eu fazia realmente eu fazia uma street art, porque o skate, né? o street skate, né? O skate, cara, também é, é, é, é um esporte, mas o que, que o skate engloba é absurdo. De, que eu sempre falei para os moleques, eu sempre ensinei os moleques com quem eu andei de skate. Eu já coloquei um monte de moleque em, em, em primeiros patrocínios. Eu já padrinhei um monte de gente. O Kelvin Hoffer, o primeiro patrocínio bom dele foi em 2008, que eu tava em São Paulo estruturando a equipe da UG. Ele não tinha os patrocínios legais. Primeiro patrocínio bom dele, eu botei ele dentro e dali ele estralou e foi embora. O Luan de Oliveira também era um molequinho que, cara, tipo, tinha os patrocínios assim, era bem novinho primeiro patrocínio bom dele, primeira equipe dele foi a Drop Dead, que eu trabalhava na Drop Dead em 2004, eu botei o um moleque na equipe, briguei para colocar o um moleque na equipe, que a equipe tava fechada, eu falei não, esse aí eu preciso pegar. E eu preciso dar uma ajuda de custo. é o dono da marca pô, mas não dá, eu falei, cara, eu tiro do meu salário pra dar uma ajuda de custo pra ele, mas eu quero esse moleque na equipe. Hoje em dia o moleque é um dos maiores do mundo, então eu apadrinhei muito moleque no skate. E... e... Então assim, cara, o skate, tipo, ele tem, velho, é, esse fato que assim, tem muita coisa que você pode fazer no skate. Quando você também não estiver andando tanto de skate, quando você não for skatista profissional. Você pode ser um profissional de vídeo, você pode fazer música para skate, você pode fazer arte para skate, entendeu? Você pode fazer moda para skate, entendeu? Você pode desenhar roupa, tênis, entendeu? Então, é um mercado que tem uma linguagem própria muito grande e tem uma indústria própria né é um, um, uma coisa que tem você roda vai desenho shape vai desenho camiseta vai desenho tipo é, é, tá sempre criando logos novas para os produtos e tal então é muito amplo o mercado de skate tipo você pode ser um profissional dentro de skate em várias áreas né? E também é o seguinte: aquilo que eu falei, que o skate é uma grande fábrica de criatividade. Né? Pô, você pega quantos skatistas tipo, foram profissionais. Em... Cara, skatistas que viraram excelentes fotógrafos, skatistas que viraram excelentes diretores de vídeo, skatistas que viraram músicos. A gente tem o maior exemplo: o Chorão. Né? Olha o que foi a banda do Chorão. Entendeu? E o cara é um skatista, velho. Andou comigo de skate nos anos 80. Ligado? E o talento do cara pra música, tudo que ele fez, tudo que foi. Entendeu? Independente de qualquer coisa, de jeito que o cara leva a vida, mas, cara, tipo, o talento do cara, onde levou o cara? Sabe assim, eu cruzava o cara em 98, ele falava assim pra mim, cara, comprei meu primeiro carro, ele tava com um polo branco, sedã. Falei, cara, primeiro carro que eu compro com o dinheiro da minha música. Fala lá o que que virou o um maloqueiro. E eu falo, ah, mano, você é bandido mesmo, tipo, sabe? Então, o skate, cara, o que, que ele a, a, ele faz você exercitar muito a sua criatividade? E eu falo que é muito simples também. As pessoas falam, ah, que skatista, tipo, já ouvi falar, ah, é tudo os retardados que fica fazendo isso. Eu já falei, você já pensou como é que funciona o cérebro de um skatista? E eu explico isso numa manobra só. Você dá um kickflip 360, você, sem encostar no skate, batendo o pé, você tem que fazer ele girar no eixo, girar em volta dele mesmo, ao mesmo tempo você tem que calcular a velocidade, a força, o tempo que você vai colocar o pé nele de novo, tipo, é física pura. E seu cérebro faz isso automaticamente. Você vai treinando, treinando, e daqui a pouco você faz plum! O skate rodou, colou no seu pé e você voltou da manobra. E muitas vezes pulando uma escada de 5, 10 degraus. Tipo, você acha que esse cérebro é um cérebro que não funciona? Funciona muito, cara. O seu cérebro, ele ativa muito o seu cérebro. O cérebro do escritista, tipo, é um cérebro muito ativo. Porque você tem lá também, tipo, 60 manobras que você sabe fazer. E você tem que dar o comando do seu cérebro para o seu corpo dessas 60 manobras para cada uma sair de um jeito. 60, eu tô falando assim, existe muito mais, né, cara? Tipo, você pode criar um carteado de um monte de manobras. Seu cérebro é igual música... Você tem um set de música. O cara que tem o músico, ele pô, decora todas as músicas e ele tem um set e ele vai cantando uma atrás da outra. É, eu estive no show, do fazia muito tempo que eu é no show, o CPM tocou aqui. Cara, o Badawi cantando uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, total. Eu fico pensando, eu falo, Meu, como é que esse maluco lembra todas essas letras uma atrás da outra e faz um show inteiro de quase duas horas sem parar? Né? A mesma coisa, os músicos tocando, o Siqueira, o baterista, que é baterista também do Garage cara, cara, cada música ele tem uma batida diferente, quer dizer, cada música ele tem centenas de batidas diferentes, e o cara, tipo, toca a sequência, tudo. Então, como você vai falar que esses cérebros não funcionam? São cérebros de gênios entendeu? E o resto ali é você também saber usar esse monte de neurônio, né, cara? Onde você encaixa as coisas e e vai fazendo a sua música, vai fazendo a sua arte, vai criando o seu vídeo, né? É muita criação, cara, a verdade é essa, tipo, eu acho que é isso, o cérebro do skatista. É também, né? É, ele, ele, ele ativa muito a criatividade, entendeu? Até porque, que eu falo também, é, hoje em dia eu ando na rua e meu olho puxa aonde eu posso interferir, pô, cabe um passarinho ali, Puta, ali cabia uma corujinha. Pô, ali dá pra fazer um pinguinzinho. Ah, ali eu faço não sei o quê. E eu andava na rua o tempo todo, tipo, vendo como eu poderia fazer uma manobra de skate naquele lugar. Então, a, o só foco... Mudou, só é, mudou a chavinha, né? É, tipo, ali eu via pô, uma escada. eu Falei, pô, dá pra eu pular. Eu vi o corrimão, dá pra eu descer. Aquela parede dá pra eu dar um on-ride. eu posso só subir essa guia de olho. Mas o tempo todo, o seu cérebro está buscando algo e uma solução para fazer aquilo. né? Mesma coisa, eu, eu dirigindo na estrada, é um perigo. Quando eu estou dirigindo na estrada, estou olhando para as montanhas para ver onde que tem um risco, que é uma trilha, que eu poderia estar tá lá em cima de bike descendo. Então, isso é ativação do cérebro. Você está o tempo todo, entendeu? Vendo como você pode interferir de alguma maneira naquele lugar que você está passando. E está sempre ativando. Barneiro, a gente tá chegando na reta final aqui do, do, da nossa conversa Puta, aprendi bastante com você velho é, que bom que eu te conheci ao vivo normalmente fala assim ah, a gente se, se tromba ao vivo mas é, nos, é você me nos, ao nos, vivo no... ali né cara maluco pintando É, tipo, uf, Exatamente. aquela segunda-feira foi uma loucura cara tipo é, mas... eu saí de, saí de Florianópolis domingo de manhã tipo, emendei o show do... do... Fui o aniversário de um amigo, aí me arrastaram pro show do tribo de Já, num bar aqui que eu, tipo, sou quase sócio. Cheguei no aeroporto 10 minutos atrasado, quase no embarco. Vixe. Aí cheguei lá no domingo, ainda sem saber o que, que eu ia colocar na exposição. que Eu falei, eu tinha umas telas que estavam lá, tal, e o Binho falou, não, cara, eu quero que você bote um tecido pintado no spray. Falei, então, falei, parceiro, só que hoje, domingo, eu não vou pintar nada, não. que além de eu estar de ressaca, eu... Eu tô podre, amanhã eu pinto. E aí, segunda-feira, cheguei lá e pintei aquele painel inteiro na segunda tarde. Mas, ô, Barneira, a pergunta que eu vou te fazer, a pergunta que eu faço para todo mundo, cara, é... Enfim, você já começou... Por isso que eu falei, esse começo seu foi muito um resumo do que seria a nossa conversa aqui, né? Mas você até deu o exemplo dessa... dessa mãe, né? Que levava o... as filhas para a escola e vira o seu desenho e foram afetadas pelo seu trabalho, né? A gente acredita muito nisso aqui no Arte Fala no Museu, nessa, é, nesse poder transformador da arte, como que a arte pode mudar a vida das pessoas. Né? É, pode ser um livro que você leu, pode ser um filme que você viu que mudou sua vida, e, e pode ser algo no dia a dia que muda o seu humor, que muda, que faz você querer fazer alguma coisa. E você faz isso, né? você está é, fazendo essas interferências urbanas. É, fazendo com que as pessoas que passem por elas sejam afetadas por essa sua arte. Então, eu queria que você desse algum exemplo, você já deu esse exemplo da, da, da, das mães, Mas se você tivesse algum outro exemplo de algum trabalho seu que impactou a vida de alguém, de alguém que falou para você, que viu um trabalho seu, que mexeu? Cara, eu, eu, eu um exemplo muito forte que eu tenho é dessa, dessa mulher com as crianças mesmo, e cara eu sempre recebo eu sempre recebo muito elogio e as pessoas sempre me falam isso tipo obrigado por deixar nossa cidade mais bonita tipo obrigado por por cara por colocar aquela cara de sossego na rua obrigado por trazer esse tanto de cor essa explosão de cor é... Mas já tem, tem uma tem uma engraçada também, eu tinha, teve uma vez um senhorzinho eu tava pintando um muro, e eu normalmente eu pego uns muros, tipo, eu não vou pintar o um muro de uma casa que tá lá bonitinho, tal, porque a pessoa já tá cuidando daquilo para deixar bonito para fora para os outros. Que eu falo que todo mundo se preocupa dentro de casa. Dentro de casa tá tudo lindo. Se o muro lá fora tá todo cinza, sujo, zoado e tipo a pessoa tá lá fora. É igual que eu falo da água. A água dentro de casa tá limpa. Mas se o cara tem uma água suja, a partir do momento que ele pegou e botou a água suja para fora de casa, ali pelo chão, não é mais para ele, não é mais dele, foi embora, entendeu? Então normalmente eu pego um muro que está lá feio e tal e vou lá e... para fazer um passo. E um dia eu cheguei no muro para fazer um passarinho, comecei a fazer e o começo a gente sempre sabe, né? Comecei a vai lá fazer o rascunho, você tipo é feio, vamos dizer assim, fez o rascunho, tá um rascunho, é né? O um rascunho é um picho, é um negócio que você está fazendo ali, tipo, como você vai fazendo com o lápis para depois vir e afinar. E eu comecei a fazer um desenho, aí saiu um senhorzinho de trás do muro, da casa, assim. Aí ele me olhou e falou, o que você está fazendo aí, filho? Falei, pô, senhor, eu vou deixar um presente para o senhor aqui. Deixar uma corzinha nesse muro aqui, fazer um passarinho colorido. Ele falou, tá, mas e se eu não gostar? Eu falei, se o senhor me dá 40 minutos? Meia hora, 40 minutos? Aí o senhor volta aqui. Se o senhor não gostar, o senhor me fala... Aí o senhor fala a cor que o senhor quer que eu pinte o seu muro, que eu venho aqui e pinto o seu muro inteiro de uma cor legal para também não ficar esse negócio feio aqui pro lado de fora. Aí ele olhou na minha cara assim e falou, tá bom, bem manezinho, né, cara, tiozinho daqui. Aí ele, é, é, tá bom, quero ver se isso isso vai dar. Aí beleza, entrou. E eu continuei pintando. Cara, deu meia hora, ele veio, botou a cabeça para fora do muro, veio, olhou, olhou, olhou, falou assim, ô, nego, falei, que foi, senhor? Quer um cafezinho? Falei, o senhor gostou? Ele falou, tô gostando. Vou lá fazer um café para nós. Entrou, fez um café, voltou com o um banquinho, com a garrafa térmica, o um negócio, botou ali a xicrinha para cada um, sentou e ficou vendo eu terminar o desenho. Aí eu terminei ele e falou assim, obrigado pelo presente que você me deu. Se quiser fazer mais no muro, é seu, fica à vontade. Bonito. Ah, claro, um senhor que tinha, sei lá, tipo, perto da idade do meu pai, uns 80 anos de idade entendeu consegui isso do senhor dessa época né que é tipo provavelmente tem um monte de preconceitos tem um monte de, de, de travas uhum. e ele chegar ali eu falar cara o senhor aposta comigo se o senhor não gostar eu pinto o muro da cor que o senhor quiser ainda brinquei falei de rosa lilás ele brinca com isso não <risos> né você vê que o cara já tem ali o negócio da eu já dei a cutucada se o senhor quiser eu pinto de rosa lilás assim não não não essas cores não né? tipo Já brincou Eu falei, tá, já senti qual que é a cara, voltou, trouxe um cafezinho Sentou Esperou terminar cara E virou um grande amigo meu que legal Me vê na rua, para, chama Me chamou meu artista ou Não sei o que e tal, e brinca Então, cara, assim É o é que eu falei, eu tive o exemplo de uma mãe E tive um oposto Tipo um senhor né Idoso Que poderia simplesmente chamar a polícia pra mim Sim. poderia me jogar água por cima do muro poderia vir armado me dar uma apavorada entendeu porque eu tava fazendo sem pedir claro. e isso é uma coisa também que às vezes eu falo e tem tipo uma professora de minha escola eu falo, ah, mas você não pode falar isso eu falei não não vou falar isso para as crianças tô falando isso para a senhora porque ela falou assim ah você pede permissão para pintar por aí eu falei, ó, eu não peço permissão porque, primeiro, que eu, normalmente eu pego muros que não são de casas, normalmente eu pego muros de terrenos, eu pego muros que não, não é, não vou chegar e né, realmente pegar e pintar a casa de uma pessoa sem pedir, porque eu posso me colocar em risco, porque se Sim. essa pessoa fizer uma denúncia, eu vou ter que responder por dano ambiental, uhum. que é onde eles pegam a gente. Daí eu falei para eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, tipo, eu não peço para dar presente, eu tô dando um presente, eu tô doando. Ah, mas eu falei não, diretor, eu tô falando isso para a senhora, eu não vou falar isso para as crianças, mas eu tô falando para a senhora. Entendeu? Se um dia eu passar e pintar o seu muro, se o seu muro tiver feio para fora, eu tô te dando um presente. Então isso, para mim é, eu tô dando presente para as pessoas. Entendeu? A gente sabe que cada lata de spray não é um negócio barato, né? A gente investe um dinheiro para fazer ali. E como o cara me falou: "Ah, mas você não ganha nada para fazer na rua". Eu falei: "Não, quem ganha é você, é de presente, aceita" porque eu tô doando. E é isso, velho. A arte na rua, para mim, é doação, sabe? Já me perguntaram, ah, mas isso aí é propaganda. Eu falei, cara, eu nem assino quando eu pinto na rua. Seria propaganda se eu botasse meu nome inteiro, meu Instagram, meu telefone, meu e-mail, aí eu estaria fazendo uma propaganda. Eu vou lá, faço um passarinho e saio andando. Eu coloco meu nome quando alguém que eu fiz um trabalho me enche o saco, fala, pô, assina aí. Eu falo, pô, mas a assinatura fica feia, o desenho é tão bonito. Tipo, entendeu? Vou, às vezes eu vou, faço um painel grandão e às vezes eu vou com a posta e faço uma assinatura pequenininha lá no canto que a pessoa pediu. Porque não é o meu nome que é para aparecer, velho. Meu nome sou eu, meu trabalho que está na rua, entendeu? Então é isso, ô, cara. A minha ô, intenção vendero, realmente é passar cara, isso para frente. Saiba que você está dando muitos presentes por aí. É, acho que essa é uma... É uma mentalidade muito, muito boa de, de, de se ver o trabalho urbano, assim, sabe? E acho que é interessante ver que as pessoas, mesmo esse senhor de mais idade, as é, pessoas estão abertas a ver também dessa forma, né? Eu acho que também teve uma mudança de mentalidade de uns anos para cá. Mas, cara, só tenho a agradecer você por esse, por esse papo. Enfim, acho que pessoas como cara, você eu vou, são, são, eu são bons Eu muito pontos. feliz, velho, de estar com o meu perfil Pô. no... No, no, com você aí, entendeu? Eu, o dia que o Binho mandou, eu peguei e postei ali, uma galera, cara, mas um monte de gente falou assim, puta, que legal, que legal, legal, tá? Na arte fora do museu pra mim é... Cara, eu tô muito grato por tudo isso que tá acontecendo, porque eu sempre nas outras vezes eu vi a Bienal do Grafite, eu vi a Bienal do Grafite, cara, eu sou amigo do Binho há 30 anos, ou mais, a gente foi da URG junto, a gente viajava pro aqui pro Vale do Paraíba, que é a Urga e Jacareí, a gente, pô, andou muito junto, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho e pintar, tipo, tava ali. O cara podia, por exemplo, por ser meu amigo, ter me chamado. Não, cara, ele me chamou quando ele achou que eu tava preparado. Então, o é que eu falo? Eu nunca quis apressar nada, né? Eu nunca cheguei pro cara e falei, pô, você não vai me chamar para uma nenhuma Bienal? Ah, não sei o que. Eu nunca cobrei do cara, tipo, sempre vi e assim, caralho, que da hora Bienal, velho. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, isso na minha cabeça. Pô, quando veio o convite agora, eu falei, pronto, tipo, que legal. Fiquei feliz demais, velho, tipo, tô muito grato com tudo que está acontecendo lá, o que as pessoas... Eu tava muito inseguro de pegar, pô, tem trabalhos incríveis, tá ligado? E de repente eu falei, pô, não, mas pô, vai ter um monte de trabalho, eu queria botar uma tela, eu tenho umas telas, de repente eu vou botar umas telas, e o eu... Binho, não, eu quero que você coloque um tempo no spray eu entendi o que ele quis, entendeu? Tipo, da conversei com ele e falei, cara, eu estou meio inseguro, tal. Ele falou, meu, vai embora, entendeu? Tipo, tempo atrás teve um trabalho na Funarte que o Bob e a Funarte fez, eu participei. Espera aí, tá passando o tec teco agora. E aí... E aí, pô, o Chivites, para mim, cara, é um menino que, pelo amor de Deus, velho, eu tenho também uma paixão pelo cara, pelo trabalho do cara, pela pessoa que ele é. E eu conversando, fazendo, ele chegou lá, me viu, chegou lá, foi, foi fotografar o painel que eu tava fazendo. Ele falou, vou senta lá para fazer uma foto sua com o painel. Eu falei, poxa vida isso indo de você, mas ele falou assim, cara, fela, jeito que ele fala assim, ó, fela, você é bom. Tipo, assume isso. E eu falei, cara, é que eu tenho né? Eu falei, eu cheguei depois de todo mundo, velho. Tipo, ele tô... falou, meu, você achou seu caminho? Cala a boca, faz seu trampo e seja feliz. Eu falei, não, mas eu sou. Ele falou, então não seja inseguro, velho. Seu trabalho é bom pra caralho. Olha, cara, um abraço aqui, magrinho. Não preciso falar mais nada. <risos> entendeu? Então, assim, cara, eu tô sendo recebido, entendeu? E, e, e isso pra mim tá, tipo, enchendo meu coração mesmo, velho. Tipo, quase choro aqui de falar isso. Então receber isso tipo saber que cara é retorno daquilo que eu também tô doando tipo cara eu tô voando entendeu Baneiro, tô parabéns feliz. mesmo eu acho que cara quando você faz coisa com amor as coisas transparecem e o seu trabalho é, é, é muito nítido isso e o prazer é nosso ter você não só aqui mas assim como um perfil no norte de fora do museu Acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer junto ainda, além de só bater um papo aqui, é, de deixar as cidades mais bonitas e mais alegres por aí, espalhar presentes como você vem fazendo. Cara. É, é isso. isso. Obrigadão, obrigado, é Valeu, mano. Abração. Foi muito bom, obrigado, cara. Esse, aí, esse foi o Barneiro, conversa incrível aqui, emocionante, com grande talento aí direto de Floripa para falar aqui com a gente no Arte Fora do Museu. Nos vemos na próxima semana com mais um convidado também especial. Valeu.